Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Marcelo, tô aqui para mais um vídeo. Nesse vídeo aqui eu vou tratar um assunto bem legal aqui, a respeito do pacote sombras surgindo. Que vem aí a caveirinha sombria e outras, né, outras skins bem bacanas, com umas mochilas bem top. E esse envelopamento, tá? Ele tava com o preço de originalidade dele lá em 2019, de R$ 62,00, baixou para 50 E agora que tá prestes a sair da loja do Fortnite, ele desceu para o preço de 25 reais então cara não perde essa super ultra mega oportunidade de ter esse pacote sombras surgindo aí que vem três skins super da horas com as suas respectivas mochilas e um envelopamento muito irado também então galera não esquece de deixar o like nesse vídeo aqui comentar o que você achou né desse vídeo se você vai comprar adquirir esse pacote ou se você já tem. Me diz o que você acha desse pacote, tá? Não esquece de compartilhar para um amigo seu que gosta de Fortnite e que curte também os conteúdos aqui que eu posto no canal, tá? Também não esquece de estar tá renovando a cada 14 dias a minha tag de apoio um criador lá na loja de itens. E a minha tag de criador de conteúdo é zfortes, tá? Vai estar tá aí na tela para vocês. Não esquece de estar tá apoiando. Lá no Instagram eu faço muito conteúdo. Se for comprar alguma coisa ou passe de batalha, qualquer item. Grava um stories me marca lá, beleza? Vou estar trazendo vários conteúdos aqui no YouTube também pra vocês. E é isso aí. Valeu a todos que assistiram até aqui. Tamo junto. Até o próximo jogo, o próximo vídeo. Valeu, falou, fui!